Nas águas de Nanã Por que? Vou me banhar Vou me vencer Nas águas de Nanã Por que? Vou me banhar Vou me vencer Eu vou rezar Pelos filhos de um andar Pra mãe Nanã Que é vovó eu vou pedir pelos filhos do Bungá, Pra vovó de Aruanda, nos abençoar. Eu vou pedir pelos filhos do Pungá. Pra vovó de Aruanda, nos abençoar. Lá no seu reino tem lua de prata, nanã, lá no seu reino. Tem raios de sol Tem o silêncio Da calma Da noite, Nanã E tem a luz Do esplendor Da manhã Tem o silêncio Da calma Da noite, Nanã E tem a luz Do esplendor Da manhã Nas águas De Nanã por que vou me banhar, vou me vencer, nas águas de Nanã? porque vou me banhar, vou me vencer? Eu vou rezar pelos filhos de um banda, pra mãe Nanã, que é vovó, vovó de Aruanda nos abençoar. Eu vou pedir pelos filhos do Congar pra vovó de Aruanda nos abençoar. Lá no seu reino tem lua de prata, não, não. lá no seu reino tem raios de sol silêncio da calma da noite, Nanã, e tem a luz do esplendor da manhã. Tenha o silêncio da calma da noite, Nanã, e tem a luz do esplendor da manhã, das águas de Nanã. vou me vencer nas águas de Nanã, porque vou me banhar, vou me vencer nas águas de Nanã, porque vou me banhar, vou me vencer nas águas de Nanã.